Então vamos começar mais um, uma jornada, mais um painel. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um painel deste vigésimo encontro do Instituto da Educação. Uh, em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer ao Dr. António Rodrigues, meu amigo e colega de CFAI, pelo convite que me fez para participar como moderadora destes, destes dois painéis. Uh, deste encontro magnífico, já com 20 anos de existência e que nos dias de hoje faz tanto sentido. Eu chamo Mila Gonçalves e sou diretora do Centro de Formação e Associação de Escolas do CFAI Minerva, em Coimbra. Uh, só um bocadinho, que eu vou aqui desligar um, um outro computador. Pronto. Agradecer aos oradores convidados pela partilha que irão realizar das suas práticas e projetos concebidos neste último ano de pandemia, de forma a que possamos retirar o melhor e aprender ainda mais aos centros que se encontram do outro lado do ecrã, também o nosso agradecimento pelo interesse e motivação, no final de um mês de julho, de um ano pandémico, tão difícil nas nossas escolas, mas que continuam aqui, interessados por todas estas temáticas que já entraram nas nossas vidas e já fazem parte da nossa prática letiva. Vou começar por apresentar os oradores, um a um, agradecendo a todos também que sejam sintéticos na sua, na sua comunicação, para que possamos no final ter um tempinho de esclarecimento, debate, interação com o público aqui presente. Vou começar assim pelo professor Artur Coelho, que é professor TIC e coordenador dos projetos digitais no agrupamento de escolas da venda do Pinheiro em Mafra, Membro do laboratório aberto FabLab, procura trabalhar na interação entre as artes e as tecnologias digitais, explorando o seu uso como ferramentas de expressão cri criativa e com ênfase em 3D, e dispositivos móveis. Mestre em informática educacional, com pós-graduação em programação e robótica no ensino básico. Co-criador -co do projeto Robô Amprino. Vai-nos falar sobre um tema, mobilizar TIC, Tecnologias Móveis em Resposta e Condicionantes Pandémicas. Vamos muito a aprender, porque este ano foi realmente esta época de pandemia, e com certeza temos muito a aprender com o professor Arthur Coelho nesta, neste debate. Passo-lhe a palavra para que faça a sua intervenção. Muito obrigada. Okay, estou pronto então. Vou então avançar é para compartilhar a minha tela, que é para poderem ver o que vos vou falar hoje. Ora, creio que neste momento já estarão a ver a minha tela, espero eu. Portanto, acenem-se se a, a ver tudo, se não tiverem a ver, não a acenem. Olá a todos, boa tarde novamente. Antes de mais, obrigado a todos pela, por, por, pelo desafio e também pela paciência que me neste fim de tarde, tão solareio e que apetece mais estar na praia do Gustavo e do Pobre Mas como a Ildo observou, o doutor observou muito bem, é a nossa é a nossa veia estamos aqui ainda porque queremos aprender mais. Em relação à minha intervenção, ela será bastante curta, espero eu, porque não há assim muito a dizer e até há muito a dizer. No fundo, se calhar esta intervenção não está aqui bem enquadrada. Isto talvez não seja uma partilha de uma boa prática, se calhar enquadrar-se-ia mais no quadro das más práticas que o António tanto gosta de nos desafiar a partilhar no final destes encontros. Porque uh, o que eu fiz é um bocado discutível. E, se calhar, no fundo, eu não estou aqui a mostrar um, uma excelente prática, não estou aqui a mostrar um futuro, não estou aqui a mostrar o um caminho possível, estou a mostrar uma solução, uma solução que nos funcionou, com as suas valências, valências boas, com aquilo que correu mal e que é perfeitamente discutível. Se chegar ao final disto e me disserem, este trabalho é perfeitamente assustador e não queremos isto para ti, acho que estão todos no seu direito de fazer. Sem mais longas. Há cerca de um ano atrás, um ano e uma semana, para ser mais específico, eu estava em pânico, tal como se calhar muitos de vós estávamos. Qual é era meu pânico? Estava a olhar para a minha sala de aula, que está, por acaso está aqui ao meu lado, que estou no governo de trabalho, aqui na minha escola, e a pensar como é que eu adapto uma sala TIC que tem 14 computadores, que está constantemente subcarregada com 28 alunos, com turmas grandes, para as condições pandémicas. Como é que eu consigo assegurar sustentamento social? Como é que eu consigo assegurar um aluno de computador quando nem sequer tenho isso em condições normais? Como é que eu asseguro bolhas de futuro? Como, é como é que eu asseguro que a deslocação dos alunos entre as salas e o espaço da escola se faz com o máximo de segurança possível? E ainda contando o facto de ter um equipamento obsoleto em a sala de aula. São os PTEs, vão se mantendo, vão -se sobrevivendo, mas como sabemos, isto não dura sempre. Muito tem a durar de E também a sensação que eu tenho que eu poderia pensar que os alunos podiam ter computadores para trazer para a escola, mas recebi seguir, muitos poucos o tinham. Este ano, se calhar, as coisas mudam com a escola digital. Então. Depois de muito pânico, de pensar a solução que, que, que se pensou para a minha escola e que se funciona dentro do, meu, dentro do meu contexto foi de, de, de, de apostar no mobile, de apostar nas tecnologias móveis, de apostar também no bring your own device, ou seja, sabendo, sabendo nós que os nossos alunos disponiam de pelo menos telemóveis ou tablets, e depois complementámos isso também com alguns investimentos que fizemos para, para que houvesse mais dispositivos para os alunos, a aposta foi Tirar TIC da sala, da sala clássica, daquela sala de computadores fechada, círculo para a disciplina, levar TIC para a sala de cada turma, para que se minimizasse a locação de turmas e mantivesse formas pandémicas, e uh, usar uh, dispositivos móveis, telemóveis ou tablets. E tentando, o mais possível, incentivar o bring own device, ou seja, que os alunos também trouxessem os seus instrumentos para evitar trocas, para evitar que, uh, problemas de higienização, e também para que a tecnologia fosse apropriada pelos próprios. Ok, como é que nós implementámos isto? Bem, basicamente com uma mala, uma mochila com bastante tablets, com um incentivo aos alunos para que eles trouxessem o seu equipamento também para poder, poder partilhar. Isto teve somente duas, duas grandes vertentes, a primeira delas foi, como já observei, retirar TIC da sala clássica e levá-la para uma sala perfeitamente normal, com as coisas normais que as salas têm, e Obviamente que isso obrigou a repensar que atividades, que projetos podemos desenvolver numa disciplina destas, que até é bastante prática, sem computador, mas usando tecnologias móveis. Aí começa o nosso primeiro problema, que é como transpor o que fazemos em TIC, nomeadamente o que fazemos em termos de... Processamento de textos, aplicações de produtividade, da construção de algoritmos e pequenos, e pequenos programas em com programação, como programação por linguagens visuais ou outras vertentes da disciplina, como é que transpondos isso do computador, onde, é, onde, há, onde há aplicações que são quase dados adquiridos? Se eu vos perguntar qual é a aplicação que preferem para, para que os vossos alunos construam pequenos programas com linguagem visual, todos dizem logo, é para o Scratch, obviamente. E a pergunta que eu faço é: e isso funciona no um telemóvel? A esquerda foi não. Ou seja, esta decisão de passar a uh, TIC da sala, da sala regular, da sala de computadores, para a sala de normal com telemóveis e tablets não foi tomada a dano leve. Houve um, um enorme trabalho de reflexão, de pensamento, de procura, de busca de soluções, de aplicações que permitissem manter o tipo de projetos, que permitissem manter o tipo de trabalho e até abrir novas, novas variantes assim muito por alto, não, não vos quero estar aqui a amassar com uma, uma elencagem uh, exaustiva de tudo o que fizemos, uh, trabalhámos muito com as aplicações mobile da de, de Google, destas, só as uh, folhas de cálculo, são aquelas que nos, nos pareceram mais complicadas, porque a interface dela de não surge muito bem uh, aos, aos, aos pequenos ecrãs de telemóveis, uh, encontramos uma aplicação muito interessante para desenvolver algoritmia e pensamento é profissional, que é o Pocket Code, que está pensada para trabalhar nos telemóveis mais simples e básicos para os mais pequenos. Nossos alunos fizeram coisas muito interessantes nessas, mas também, claro, tivemos outras aplicações, como o Scratch Player Mobile ou o Scratch Junior, que permitia ou outros alunos pegar no seu tablet, no seu telemóvel e desenvolver projetos de programação. Outros exemplos de aplicações com que nós também trabalhámos, uma vez que em TIC também trabalhamos com placas, com placas, placas programáveis, como microbit ou Arduino, ou com pequenos robôs. Pronto, que os robôs foi uma das nossas grandes dificuldades, não, não tínhamos. Não, não encontramos uma aplicação uh, que nos permitisse programar os robôs que nós dispunhamos, mas existem, por exemplo, a Câmara Roberta, que permite fazer programação virtual de robôs, ou seja, conseguimos, no sexto ano, trabalhar uh, as experiências de aprendizagem e as implementações essenciais ligadas à robótica, uh, como, pronto, não podendo colocar o desejável seria pegar nos, nos nossos filhos robôs e dar aos alunos, mas isso não era possível este ano, obviamente, portanto foi possível fazê-lo virtualmente usando o Roberta na versão para Android mobile. Outras, outras vertentes, nomeadamente a programação de placas com o microbit, é possível fazer através do navegador, qualquer navegador, qualquer tablet funciona, e, pode, e é fácil de ligar uma tablet com o microbit. Uh, outras vertentes também exploramos, Explorámos muito também o 3D, é porque, enfim, é uma das minhas quem conhece sabe que temos é os minhas amores, por assim dizer. E hoje em dia é praticamente simples fazer, é relativamente fácil, modelar em 3D usando até um telemóvel muito simples. isso, por acaso, foi mesmo a atividade que teve mais aderência entre os alunos. Ou outras coisas, por exemplo, usar o Snapseed, que é uma aplicação gratuita que é um, praticamente um Photoshop para telemóveis, para editar, para editar imagens, ou para, para criar vídeos, pequenos vídeos, com capacidade, usar uma aplicação chamada KineMaster. Estas foram, foram nossas escolhas. Foram aquelas aplicações que nós escolhemos porque eram análogas, ao que nós estamos habituados a usar no Windows, uh, mas eram gratuitas também e open source o mais possível. Como é que isto funcionou? Como já observei, só salva a levar. Exatamente duas grandes fases, uma fase de introdução às várias vertentes, às várias tecnologias, às várias aplicações, que foi um necessariamente individual, e em seguida um desafio aos alunos, que foi o um desafio de do CEPERNUDO, que foi, e agora, pegam as tecnologias que experimentaram e façam algo com elas, façam algo em que mostrem que se apropriam das tecnologias, ou seja, em vez de ser um, de ser um projeto direcionado, não bolsa esta hora, em vez de ser um projeto direcionado, para a turma, foi um projeto livre dos alunos em que cada aluno um pôde escolher que tecnologias prefiro trabalhar e que tecnologias aprofundar mais. E temos um pouco de tudo, desde alunos a trabalhar 3D no seu telemóvel, até alunos a fazer folhas de cálculo para gerir o seu dia-a-dia. -dia. Lá está, a diversidade, acho que é também uma das, como nós, importantes uh, deste tipo de trabalho. Importantíssimo. Uma vez que estamos a transpor, ou seja, uh, é quase, para nós, como já observei, um dado adquirido, os interfaces do, do Windows, os interfaces do computador tradicional, e isso, transpor isso para os alunos, não é tão fácil quando trabalhamos com interface mobile. Então, houve um enorme trabalho diferencial de construção de vídeos tutoriais, de vídeos de aprendizagem, como é, como fazer, pequenas dicas, pequenos vídeos que mostram o mundo. Como é que fazes um pequeno programa, por exemplo, para simular uma bússola no teu telemóvel, ou como é, que, como é que editas um vídeo no Kinemaster ou como é que faz um pequeno modelo 3D no teu telemóvel. Todo esse trabalho permitiu aos nossos alunos ir mais longe, ou seja, haver um trabalho de introdução em sala de aula, obviamente direcionado, mas também a possibilidade, dada através do mundo na nossa escola, de autonomamente aprofundar mais aprendizagens e depois, com isso, chegar a uma fase final de um trabalho uh, mais autónomo. Apesar da imagem mostrar duas pessoas duas duas duas a colaborarem, devo dizer que esta foi uma, como dizer, uma... Uma inversão nas gerações pandémicas, nem vou estar a mostrar isto, ainda, ainda, ainda posso ser classificado. Na verdade, na parte de trabalho, teve que ser necessariamente individual, por duas razões. Primeiro, porque as tecnologias móveis são essencialmente individuais. Ou seja, o telemóvel é o telemóvel do mundo, o tablet é o é o meu tablet. E não é fácil partilhá-lo. Aliás, de raiz, este, este dispositivo está pensado para partilha à distância e não a partilha física de dispositivos. E também não podemos fazer, obviamente. Eu agora uh, teria, tenho uma enorme tentação em, de repente, mostrar uns 240 trabalhos, não, 480 trabalhos que, que recebi este ano, foram o 56 este ano, mas não vou fazer, Eu poderia ficar aqui a tarde inteira a mostrar-vos grandes surpresas que os alunos fizeram. Mas mostrava vos só três uh, tipos de trabalho, em uh, são 3D, uh, programação com telemóvel e programação em tablet, mostrando que os nossos alunos Usando os seus dispositivos ou os da escola, também tinham escola ao seu dispor, conseguiram, apesar das dificuldades, uh, apropriar-se individualmente daquilo que estão a fazer, do seu trabalho, do seu projeto. Ou seja, o que estão a ver aqui é o projeto que a criança propôs, é o seu projeto e muitos deles até trabalharam nos projetos completamente fora da sala de aula. porque que às vezes é um bocadinho chato. Imaginem que estão a atravessar o um, recreio um, um, um intervalo, querem ir respirar um bocadinho, beber um café. E de repente aparece um miúdo do quinto ano. ó oh, professor, para lá! Eu quero ver, tenho que mostrar-me o telemóvel. Aqui o meu muito aqui, mudar em 3D. Ok, pronto. Nós temos que subir e, e, e, e, e dar-lhe o Ok. O mais importante de mostrar o que se fez, uh, e lá está, eu não, eu não quis ser exaustivo nesta apresentação, quero só dar uma pequena, uma pequena noção do um que foi feito, é refletir no que é que for bem e no que é que foi mal. No aspecto do que bem, eu sublinho obviamente, a parte da autonomia da aprendizagem, ou seja, no facto de o aluno ter-se, quase diria, diria ser forçado, uma vez que estava a trabalhar individualmente, mas claro, com o nosso e com, com bastantes referenciais que poderia, que poderia consultar, a autonomamente desenvolver o seu percurso de aprendizagem. Sempre, no, no meu caso, da perspectiva com que trabalhamos é em duas vertentes, na vertente de introdução que é menos autónoma, na vertente de exploração, que nós gostamos que seja o mais autónomo possível. O pronome é interessante, a meu ver, tem a ver com o facto de, normalmente, como tem sido muito observado neste tipo de encontros, neste tipo de discussões, o facto de este dispositivo não ser exatamente bem-vindo na escola. O facto de ser pensado como um dispositivo que vai ser disruptivo, que algum está a jogar, está a fotografar, está a, fotografar a aula, isso acontecia, me aparecia atrás de um dos estádores, uh, um está distraído, está a mandar mensagens, etc. E o que eu comecei a ver foi, uh, da minha experiência no terreno, a uh, desafiar de os alunos a criar ou usar aplicações diferentes, a criar, a fazer projetos, a desenvolver trabalho, foi que a maior parte deles não tinha noção de que, do que o seu positivo quer que o telemóvel ou tablet fazia. Eu citei aquela frase que foi dita do meu eu não sabia que podia fazer isto, ou seja, os nossos nativos digitais, essa expressão é altamente discutível, eu conheço bem, portanto, estou só a usá-la como êncara, como, como, como na verdade, uh, estão habituados a usar os seus dispositivos de forma muito lúdica e não conseguem, se nós não tivermos lá para ajudar e para, para dar a faísca, não conseguem transpor a barreira e tentar perceber que podem ir mais longe. O que me leva também ao terceiro aspecto, que também correu bastante bem, que é a questão da fluência, ou seja, Uh, alunos que no 5 ano, ano chegavam uh, a saber mandar mensagens no WhatsApp, mas incapazes de ligar a, a, ao Wi-Fi da escola, porque ai meu Deus, as definições. no final do ano já estavam perfeitamente uh, autónomos a criar até projetos complexos em aplicações muito específicas, como o como 3D, como, como uh, aplicações de inteligência, inteligência artificial, não consigo dizer esta palavra sem, sem distorpeito, não precisa avisar, como aplicações de IA ou, de, ou, ou programação de placas. E agora? O que é que correu mal? E agora, pronto, agora é um bocadinho assustador, porque assim, o que foi mal é que foi muito mais do que o bem. Mas será que esta experiência foi assim tão e tão interessante? Bem, na verdade o que correu bem foi mesmo muito bem, mas eu não posso já salientar o que é que ficou mal. Uh, uma coisa que nós parámos logo desde o início, que foi a fragmentação dos androids. Uh, quem tem ipads é básico, que tem três tamanhos de ecrã e aqui o evento da Apple Studio. Quem tem Android tem aquele telefone chinês que mal dá para ou tem um topo de gama e a aplicação funciona bem no um não funciona bem no outro. E isto com, com, com, com um dos condições ano não é fácil. A oh, pessoa, eu não estou a ver uma cara que tal ser projetado. Pronto, temos que adaptar, temos que dar a volta, temos que temos que olhar, interpretar e perceber algumas coisas. O que me leva a uma grande dificuldade, que é a usabilidade das interfaces. Uh, Há muitas aplicações que estão bem pensadas e têm uma interface excelente para usabilidade móvel. Eu posso, por exemplo, citar a TCPO, que está pensada pelo modelar em 3D no telemóvel, e que é super fácil de usar e é muito fácil de criar em 3D. Outras aplicações, por exemplo, para escrever, já não é tão fácil assim. Uh, provavelmente aquela que tivemos mais dificuldade foi ao trabalhar com folhas de cálculo, porque as folhas de cálculo, ao aparecer nos ecrãs dos telemóveis, ficam hiper minúsculas e uh, é complicado trabalhar nelas. Lá está, são coisas que uh, estão a evoluir. Se calhar, à medida que a tecnologia mobile se for disseminando, aliás, ela já está disseminada, mas que se for disseminando mais como instrumento de trabalho, que os interfaces irão devolver. Um pormenor muito, muito, muito complicado de resolver é, quando temos bring Your Own device com crianças, temos o problema de, professor, eu não consigo instalar o programa porque preciso da operação dos pais. Eles agora não conseguem atender, ou não tenho autorização agora. Ou seja, bring Your Own device implica que, que haja preparação para a minha casa, porque senão é possível que não se fazer coisas, porque não há, não há o controle parental no deles. Depois temos a questão da economia, não é? ou seja, a questão de, ok, eu, perdi, eu acho que perdia, perdi a conta às vezes por isso. Não, direito, acho que eu disse, não, senta-te direito, estás com o teu telemóvel, estás com o teu tablet, mas mantém, mantém uma postura aperta, porque senão vais provocar a médio prazo, do, do, do coluna. ou seja, é toda uma área que de repente teve que -se ser trabalhada em São aula. Apesar da enorme diversidade de aplicações que nós temos na, no Android, faltam coisas. Faltam coisas, por exemplo, que permitam trabalhar com robótica de forma mais abrangente. Faltam aplicações que permitam trabalhar de forma simples com placas Arduino, por exemplo, não sei se já é algo que pode ser trabalhado. Falta também, por exemplo, uh, aplicações que permitam desenvolver aplicações. Existem algumas, mas as interfaces estão muito aquém do seu potencial do que outros ambientes de programação, como, por exemplo, o ABK é Inventor, que é o mais. Conhecido. Si Finalmente, tenho que salvar que se no segundo ciclo funcionou bem, no terceiro ciclo nem por isso. E aqui apontaria duas razões. Para, uh, para que isto funcionasse bem, é preciso de um grande trabalho prévio do professor. Nós temos que saber, temos que conhecer as ferramentas, temos que conhecer as aplicações, temos que mexer nelas. E no terceiro ciclo, nós não temos professor de informática, temos os professores que vão surgindo, a maior parte deles... Ana uh, Clara, pode fechar. Desculpem, a maior parte deles uh, nem sequer são da área, têm pouco horários, e por muito que se esforcem, fica sempre um pouco mais, um pouco mais complexo uh, de gerir isso. E também porque no terceiro ciclo já é necessário algum tipo de aplicações, nomeadamente ambientes de programação mais avançados ou ambientes de monitoring mais complexos, que o telemóvel e o tablet já não respondem com todo o sentido. Por isso, se calhar, aqui é pensar o que é que realmente vale a pena. Se vale a pena olhar mais para, para uma relação para de ciclo? em que vai com destes móveis do que ano do ano, não faz muito sentido, vai mais sentido naquela, naquela faixa mais, mais nova, onde tem, onde tem mais flexibilidade, mais fluência e mais entusiasmo. E agora, encerrando a minha apresentação, eh, encerrando com questões, ou seja, e não quero encarar isto como uma nova forma de abordar disciplina, isto foi uma resposta muito específica ao contexto, ao contexto pandémico, mas, mas, mas vou ser honesto, isto foi muito útil. Primeiro, porque permitiu uh, abrir o um espaço de TIC, permitiu melhorar os horários da disciplina, uma vez que deixa estar dependendo de uma sala única para as coisas da turma da escola. Ou seja, do um ponto de vista administrativo, isto faz sentido. Uh, também me pergunto se faz sentido que em TIC ainda continuemos focados apenas no PC. Atenção, não estou a dizer que, não, que devemos deixar de parte o computador, portanto, o portátil ao PC. Mas se calhar uh, podemos criar espaços e tempos na nossa parte coletiva para trabalhar com dispositivos móveis, porque eles estão no bolso de nossos, de nossos alunos, eles estão no nosso bolso, e sejamos honestos, o que é que é mais confortável? Estar sentado numa secretária, uh, frente a um, um desktop, ou esticar-me num sofá com um tablet? E que é que esse momento não posso ser bem criativo? Isto também implica, a ver, como, como observei, abordagens multimodais, ou seja, não podemos estar focados apenas num único tipo de projeto, num único, único tipo de trabalho, tentar perceber o que é que as tecnologias móveis nos dão para mudar para liga. E finalmente, a minha, a minha questão para vocês é esta, acham que isto valeu a pena, foi excessivo, uh, não, não vale a pena replicar, Ou foi um erro crasso uh, e prejudicou os nossos alunos? Eu não tenho resposta a isso, uh, a minha resposta é que por nós, funcionou, os nossos alunos foram criativos, produziram coisas incríveis as limitações todas. No entanto, uh, como é óbvio, isto não representa o futuro da disciplina, representa quando muito uma experiência que nos pode dar outros caminhos, outras vertentes da abordagem às aprendizagens essenciais do quinto e sexto ano. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor, professor Arthur, pela sua explanação deste, desta, desta disciplina, no fundo, das TIC na, na, nas escolas, portanto, acho que foi super importante, apesar destas dessas questões do que é que correu mal, vamos, vamos analisando um, passo a passo, não é? Penso que foram, foram intervenções muito ricas, eu própria se calhar vou, vou colocar aqui uma questão, vou começar pelo, pelo Arthur Coelho, nosso professor da TIC, um, na, como é que acha que... Foi, muito, foi muito, muito, muito bom a situação de, em pandemia, utilizar a STIC, com certeza foi, foi o canal de comunicação mais rápido entre professor e aluno, e como é que vê isto no futuro, se os professores vão, vão aderir uh, a, esta, a estas situações, vão aderir a estes programas, a este sistema, e que não vai deixar cair aquilo que eu tenho algum receio, é que tanto se aprendeu nestes últimos meses, neste último ano, uh, com as tecnologias, e se nós voltarmos a um presencial, como é que será? Vamos voltar a ser os mesmos ou não? Na minha opinião, não, mas gostaria também da vossa opinião. Talvez começar pelo, pelo professor Arthur, que nos vai também falar um bocadinho. Eu já estou a dar a resposta. Eu, então. Já estou a dar <risos> um, Pronto. Eu, eu, eu, eu já respondo de duas formas. Primeiro é que eu faço uma divisão de TIC e TIC. Existe TIC, as ferramentas que, que nos permitiram manter o ensino na pandemia e até potenciar algumas situações as ferramentas de comunicação, as ferramentas de produtividade, etc, e existe TIC, a disciplina, que foca mais na área das de computação, na criatividade digital e tudo isso, que não é um mundo à parte, mas não, não, não fazemos confusão que uh, nas aulas de TIC temos de trabalhar unicamente sobre comunicação e produtividade, há muito mais coisas para afundar. Uh, a, questão, a questão que me colocou é extremamente pertinente, Somente tendo em conta que, como, como, como sabem, está a haver um investimento tremendo no mudar, no, no, no, dar, no, no colocar nas mãos das crianças e também dos professores de ferramentas digitais. Ou seja, o problema que eu tive ano passado de olhar para a minha sala e pensar, credo, que eu não tenho computadores para os meus alunos, se calhar para o ano já não o sentirei. Porque, à partida, a penetração de escola digital não estará certamente nos 100%, mas estará lá perto. Ou seja, e o problema torna-se o oposto: que é, o que é que nós fazemos, com aqueles equipamentos. E lá está, a questão que coloca é extremamente nesse sentido. Nós podemos estar sempre a elogiar os países, a elogiar a Finlândia, a elogiar os países que têm experiências educativas ricas, que nos fascinam. Mas não podemos fazê-lo se, quando temos aqui a oportunidade de fazer algo de novo, não agarramos. Eu sou bastante crítico de escola digital, não estou aqui a defender o, o, o, este programa com e eventos, mas vejo aqui uma oportunidade enorme para que a questão que a doutora ele colocou não caia em saco todo. porque, um, como a Carla a observou, ela sabia que os alunos dela não tinham computadores, sabia que tinha quatro, quatro crianças em casa com uma máquina e que isso era extremamente útil das suas aprendizagens. Num futuro muito próximo, nós temos que isso... Que isso já, já, já estará comatado. O nos agora é desafiar desafiar os professores, uh, pegarem naquilo que já aprenderam e trazerem para o presencial, desafiando-nos os alunos, pegarem os equipamentos que estão a receber e uh, tirar partido deles em sala de aula, fora da sala de aula, fora de contexto. Não lhes um, um off topic, uh, off topic, mas dentro do tópico também, uh, que há umas coisas atrás estive no, no encontro da Europe um conheci uma pessoa, uma pessoa fascinante, o diretor de uma escola canadiana. Fascinante por um simples facto, aquilo para ele, ao fim da manhã, ele estava acordado para falar de tecnologia e educação de professores europeus. Uma das coisas que ele nos falou foi que, no regresso à escola após a pandemia, foi que ele fechou o um espaço STIC, o um espaço de sala de informática, porque professores deixaram-se necessidade de usar a sala, porque os alunos habituados, muitos professores habituados a usar as tecnologias móveis os portáteis, fora do contexto de fechar em sala de aula, portanto, ele simplesmente muito fechou as salas, porque qualquer sala, qualquer espaço da escola, passou a ser um espaço de criação ou digital, em qualquer disciplina, físicas, ciências, artes, etc. Não sei se podia a sua questão ou se vão ter outras... É isso mesmo, é isso mesmo que, que gostaria e, e acho que o nosso futuro vai ser isso mesmo, até porque estão a ser distribuídos por computadores, em princípio será, o objetivo é distribuir computadores para, para alunos e professores, não é, na, na sua generalidade, e que leva a que todas as, as salas sejam um ambiente de trabalho também digital, se assim o entendermos que sim, e já vai provavelmente deixar de existir uma sala específica para TIC, correto? É aquilo também que eu acho que vai ser um bocadinho mais uh, abrangente.